Neymar! meu Deus do céu! E aí, rapaziada, que estamos direto aqui da Copa do Mundo na Rússia. E o que, que acontece? Hoje o Brasil irá enfrentar a Suíça e simplesmente iremos fazer uma simulação grega aqui no nosso canal Cavernístico. O que que acontece? É a primeira vez que o Caverninha joga um futebol no canal. É o tal do Pro Avô Lucas aí, o Pro Avô Lucas 2018. Rapaziada, esse vídeo simplesmente é um vídeo bônus do canal, então ele não vai ter muita edição. Vai ter simplesmente uns cortes e o Caverninha queria lhes informar para Se você mora fora do Brasil, cuidado! O Caverninha na Copa passada, ele acabou mexendo com todo mundo e com um grupo de franceses, tio. Os franceses são altamente periculosos, vamos se ligar aí, o Brasil perdeu de sete a 1 os caras ou o Caverninha eterno por... durante uma semana, Telemensagens, vídeos, zoeiras photoshopicas e tudo mais. O Caverninha não podia aparecer no trabalho que levava altamente altos cascudos na zoeira. Beleza, rapaziada O jogo estará no nível profissional Porque o caberninho é profissional, tio Vamos se ligar O que que acontece Vamos trocar a formação aqui Porque o Tite acabou de me enviar A formação correta O Daniel Alves vai estar tá aqui Porque o Danilo não tinha no momento do game ali O caberninho não trocou, tio Faz de conta que o Danilo Vamos se ligar Beleza A gente vai mudar o, o, o Renato pelo Coutinho E meter o William no local ali Ó Beleza, essa é mais ou menos a formação oficial do Brasil, o Marquinhos não tá jogando normalmente, quem joga é o Thiago Silva. Rapaziada, o Caverninha acabou de receber informações do Tite aqui, o que que acontece? Tá falando que o Brasil joga no contra-ataque, mas o Brasil está jogando no possesso de bola. Só passando ali, envolvendo os jogadores e dando passe de profundidade. Vamos ligar que é verdade. Hein? Beleza, temos pela frente um jogo super disputado defensivamente pelo time da Suíça que vai estar altamente esperando o Brasil. Vamos ter que tocar a bola com tranquilidade. Os carpinteiros profissionais ali já tá arrumando o campinho. Temos uma bandeira gigante ali no Brasil. Paulinho já está dando seus primeiros pulinhos do amor com Coutinho. Altamente mostrando tranquilidade, o William é meio bundão. Beleza, já temos jogadores aqui altamente posicionados e esperando o começo do jogo. Que vai ser agora? Gabriel Jesus dá a saída, já manda pro Casemiro. O Felipe Coutinho já dá o seu primeiro passe. Beleza, o Brasil vem passando a bola pelo meio. O time da Suíça simplesmente está se defendendo, já como esperado, para todos para trás do meio de campo. Vamos dar os primeiros toques aqui, altamente profissional O William já vai passando, já estamos ligados que ele vai passar Ó, oh, é gol tio. é gol, ó, oh, manda Aí é gol ó Ó, ó Jesus Vale isso Ó, oh, vale, ah. Ah. Oh, meu Deus, perde esse jogo na copa aí, pelo amor de Deus, hein Vamos se ligar, hein Ó, oh. era, era gol tio, primeiro lance Ó, oh. ó, oh, meu Deus do céu Vale isso Jesus, pelo amor de Deus, hein Vamos concentrar nesses lances aí Rapaziada, vamos, vamos Vamos pressionar eles que eles estão dando brecha já de cara o Casemiro ajeita com amor e já manda pra baixo Isso, Paulinho já recebe Manda no meio ali Felipe Coutinho com ela Vap vou tocar mais forte, gentil Pelo amor de Deus, hein? Cuidado com essas bolas no meio Nem mais já dá suas gracinhas ali Ó, ó Todo mundo passando com amor Ai! Vai, Amido ah, Pega essa bola Quase Quase Estamos chegando com mais pressão E recuperando a bola rápida meu! O juiz já tá roubando oh, meu Deus. Mostra o vídeo aí Não foi falta não, hein Ó Totalmente na bola, tio oh meu Deus, vamos assistir o vídeo aí, hein, árbitro Pelo amor de Deus, hein mas o zoar com Brasil na Copa não, hein Tranquilo, o cara já vai dar o seu primeiro picudo Ô, oh, meu Deus, tá com medo, tio Manda pra frente, seus lojas Ó, oh, meu... já roubou Isso, contra-ataque mortal, tio É mortal Ó, oh, três Peraí, né, vamos correr mais, hein Para Já manda pra aquele coutinho. Aquele coutinho. calma, calma Tenha calma Joga pro Marcelo Vai ter que cruzar essa bola, hein Preferiu voltar pro o Felipe Coutinho. Abriu a dele, tio. ó. Mas é, eles estão marcando muito bem. Altamente profissional, hein? É, Neymar gol, tio. ó. Olha o gol! Oh, meu Deus. Olha o gol! Vamos <risos> acertar esse chute aí, Neymar. Pelo amor de Deus, hein? Vamos furar essa rede. Pesca 14 minutos, já temos dois chutes no Brasil. Um que era claramente chance de gol. Mas o Neymar e o Gabriel Jesus não quiseram fazer o gol aí no momento. Isso, tio, oh, ó, pressão psicológica neles Já temos a bola de novo Felipe Coutinho já se manda pro ataque Manda pro Neymar, tio, ó, ó Neymar tá ligado, tio Isso, Neymar, isso Ó, ó, ó, ó Ó, meu Deus, vai, Jesus Ô, oh, Jesus, espera aí, tio Vamos tá certo isso, hein Rapaziada. Agora recupera essa bola, vai ser um pouco difícil hein? Os caras já tá aberto pra contra-ataque, hein Ó, oh, não tô curtindo Deus, foi cair e a bola, Juiz Tá ligado? Você viu no vídeo ali, né? Tem o um telão É só olhar o telão Pelo amor de Deus, hein, Juiz Beleza Quebra o golinho dele Isso Contra-ataque é altamente perigoso Manda pro Neymar Isso Vai, Neymar Corre Ô, oh, Neymar ah, Pedala, tio Como que pedala esse negócio? Rapaziada, é só cair pro meio e bater, tio O Jesus tá ligado Ó É go Oh, É go -to. Oh. Ô é Rapaziada, oh! oh! vamos entrar com essa bola aí Pelo amor de Deus Em primeiro jogo da Copa Já tá fazendo isso Neymar Automaticamente Pegou essa bola Girou Mandou pra dentro. Ó, oh, ajeitou. Oh, meu, passou pertinho Felipe Contanhas. Rapaziada, 25 minutos, 71% de bola pro Brasil. Essa é a estimativa altamente boa. E vou continuar nesse ritmo. Beleza. Rapaziada, oh, já é nossa, tio. Oh. Mandou tranquilamente aqui. O João Miranda já está com a bola. Marcelo altamente profissional. Ó, ó, ó, ó. Aprendi a sambar, hein, tio? agora já era, tio? Aprendi a sambar, vai rolar alta samba, bia, ó, ó. Ó. ó? <risos> o que, tio? Pera aí, Marcelo, é Copa do Mundo, seu Loki. Vamos respeitar a camiseta do Brasil, hein? Isso! Tem que um jogar igual com o tio, tio. No amor, assim, ó. Ó. E agora hein, tem quatro contra você, mas você tá ligado, você consegue! Calma, calma, volta pro Neymar. Isso, Neymar. Faz alguma coisa Neymar, ó. Roda esse negócio. Rapaziada, não dá disso só pra esses Loki parar de, de mexer com o Neymar. Ó, ó o Coutinho passando. É só, é só mandar pro meio, tio. Ó, é gol, tio. É gol. Ô, beleza. Rapaziada, a bola não quer entrar, hein. Não tô curtindo essa atitude dos jogadores, rapaziada. Ó, repetindo aqui a jogada. Vom, vamos se ligar, hein. Ó, olha essa jogada, tio, do Coutinho. Tinha que ter batido no outro canto, tio. Eu falei pra ele bater no outro canto, mas ele não, ele não quis responder. Beleza. Rapaziada, pe... escanteio tem que ser ali andado úmido. Foi muito forte, Neymar. Ó, Oh, quase, tio. Pega de primeira ali e isso faça a rede, que eu tô ligado. Rapaziada, o Miranda ele é altamente robocóptero. Vem, vem com o Miranda. Não quebra o olho dele. Isso, Miranda. Oh, Pera aí, Casemiro. O oh, Paulinho, oh, meu. Deus, Vamos tocar certo essa bola, hein? Rapaziada, 38 minutos 0x0. 0. Nada engraçado do Tite. Já está apreensivo. Já está reclamando com os jogadores. Mas estamos ligados que no final vai, vai ter que ser um jogo. Vai ter que ser um golzinho, tio. não tinha nada acontecido. Ó, tem que acompanhar esses lock. Ó, acompanha. Marca esses lock. Nossa senhora, tchau. É muito defensivamente esse Thiago Silva picuda é essa bola mesmo vai, vai ter que tocar aqui, tio Aí é nossa, é nossa, calma Ó, Tocando bem aqui, Paulinho, é o Casemiro, está altamente Tranquilo, já manda pra frente Isso, aí. Como é que é o negócio? Rapaziada, vamos ter que roubar essa bola, Precisa de ser louco. Ó Vai correr, tio. é só mandar Peraí, eles estão voltando rápido, hein Altamente fechado Vamos acompanhar, hein? Vamos acompanhar. Rapaziada, vai, vai ter que construir a jogada. Devagar, tchau. ó. ó. O Neymar tá ligado, tchau. ó. Pega o Neymar, pega seus vlogs. Vai, Neymar! Ai, oh, Meu Deus do céu! Rapaziada, bora não quer entrar não, hein? Ó. Neymar costurou pelo meio. Abriu, virou e bateu. A bola desviou. E perdemos mais um, tio. Oh, Ô meu Deus do céu. Vamos se ligar que a bola. É, é nosso ainda, vai oh, o o escanteio, hein? Vamos meter a cabeça lá, pelo amor de Deus, hein, Casemiro, vai, Casemiro. Vai, Casemiro! Uh, Bate, tio. É. Oh! Oh! Oh! Oh! Ai, ai. É o Gabriel Jesus, tio. Oh, meu Deus do céu, fazendo um milagre dentro da área totalmente tranquilo, um gol de calcanhar, altamente benzido e purificado pelo Jesus, hein, vamos se ligar, hein, a torcida vai à loucura, ó, olha o gordinho 3D de óculos ali, você se ligou, né, parece assistir o um jogo de óculos 3D, tio, é a Rússia inovando, hein, pra você aqui, ó, cobrou escanteio, a bola ficou parada, todo mundo do <risos> amor, Gabriel Jesus fingiu que nada aconteceu, tio, ó, esse toque de ó, ó, se liga na emoção, tio, ó, Altamente parecido com o Steve Murphy, tio. Ó, oh, de boa. Ó. Oh, e aí? Onde vocês vão, seu Slack? Como é que é o negócio? Cadê a ligação, que oh, o cara não comemorou ligando não, mas tá de boa, tio. Esqueceu da ligação ali. Rapaziada, altamente profissional esse gol. E no finalzinho. Então vamos para o intervalo. Já tranquilo, tio. Vai ganhar um todinho para cada um. Os caras estão altamente de boa e feliz com o resultado. É 1 a 0 mas é o primeiro jogo de Copa do Mundo. Pressão no rim. 68% de... Processo de bola pro Brasil ali Nove chutes a gol E a Suíça não conseguiu dar um chute Porque o profissional. é profissional. profissional Mesmo jogando no nível profissional Rola sim essa pressão do Brasil Beleza, o Brasil já sai, já sai na pressão Ó, oh, já cheirando o cangote desses logo Peraí tio, pera aí, que os caras estão tá infiltrando rápido hein O que? Vai Alisson, vai Ô oh, Alisson, isso tio <coughs> Gosto desse Alisson, hein? pelo amor de Deus hein Beleza, já saímos aqui com o Miranda Volta nele, é o Marcelo aberto Tranquilo, já mandou pro Neymar Isso, Neymar, ó tá bela com o Coutinho, ó, é só os dois, ó Olha o amor desses dois oh, Peraí, tchau. era o cara aí, hein Ele já mandou pro Neymar, Neymar aqui ele faz graça, tio Faz graça demais, é só tocar Aí é gol, tio, oh meu Deus, na trave oh. Rapaziada Já quase começou o segundo tempo com um gol, hein Pelo amor de Deus, eu adoro essa jogada, hein Brasil na Copa, já pressionando Os locks Ô oh, meu Deus, você toca errado pro Coutinho não, hein Ó oh, o Gabriel Jesus correndo É pra ele mesmo, tio Vai oh, Jesus Ô oh, Jesus Rapaziada, já se ligamos que essa bola infiltrada é mais difícil Os caras são altamente fortes e profissionais Então a bola vai ter que ser jogada no chão e com paciência Pera aí, tipo, pera aí, onde você vai? Não, não vai, Miranda, Mostra pra ele, Miranda O que? Pera aí, ô oh, goleiro oh, Pera aí, cuidado, hein, <risos> Cuidado Pelo amor de Deus, hein? vai fazer gracinha na Copa, hein Tranquilo, ô oh, meu Deus do céu, Casemiro Toca forte, tio, cadê seu todinho Que você tomou agora há pouco Oh meu Deus, rapaziada, os caras estão desentendendo Ali, hein, não, tô curtindo Rapaziada Isso, tio, vamos vamo, vamo calmar essa bola, pelo amor de Deus, hein Calma, Brasil, você tá ganhando Vamos vamo manter calma, beleza, foi pro Coutinho. Manda ali no meio, isso, ó oh, Gabriel Jesus pra Neymar, Neymar já corre Aí, pega o Neymar, seu Loki, ó oh. Neymar, dá uma pedalada nesse Loki. Ó, ó, Neymar Faz isso não, tio Na copa não Tranquilo, ó oh. Abre o poelha Volta nele Na calma Isso Paulinho, infiltra Oh meu, infiltrou lindo Tranquilo, calma Tenha calma Os caras estão tá tudo na defesa Deixa esse slot aí ficar com medo Ó, oh, no meio Dá no meio, isso Rapaziada, tá fechado ainda Mas vamos achar um buraquinho aqui Vamos, vamos deixar esses slot na correria Ó Ó Filtrou. infiltrou Rapaziada, tem outro passando ali Tenha calma que o cara tá impedido, hein Ó oh. Manda aqui pro Felipe Coutinho. Deixa esses Loki cansar. Ó, Brasil com a bola. VAP, infiltra, infiltra. Beleza, manda pro meio. Oh, meu Deus! Ai, Jesus! Rapaziada, vamos ter que cuidar esses Loki, Isso! Tem que fazer mais um golzinho, tio. Tem que rolar mais um golzinho com a mão, hein? Beleza, Felipe. O quê? Ô, juiz? É vermelho? Pois é, cartão roxo saindo, tio. Boa com os dois pés. Vale isso, aí é rolou. Sai, vai reclamar. Ó, oh. até Rapaziada, tem o um telão ali, todo mundo tá vendo. Tá, tá feio pra vocês na Rússia, hein? Ó! Oh. oh meu Deus! O jovem continho, todo franzino. O cara chega com o nos dois pés, oh, meu. Não vale isso não, hein? Já tô avisando agora, hein? Beleza. Rapaziada, o Neymar, Eu vou pegar Ele curte essa distância. Ó. Oh. oh meu Deus, é Neymar! Ô oh, Neymar! O oh, Neymar! Não dá pra passar nenhum dos caras, não, Neymar. Avisa eles. Ó, oh, rolou. É gol. É gol! Pressão, William, pressão. Ó, oh, ó. Oh. Rouba essa bola, William. Fecha esses locks, e vai voltar. Isso. Já estamos ligados, já estamos ligados. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, eles estão tocando rápido, hein? Vamos parar com essa galera Fecha, William. Marca. Homem a é homem, tio. Isso. Deixa esses locks, eles vão perder logo. Vão perder logo a bola. Isso! Ó o contra, Ao o contra. É rápido, tio. Ó. Oh. Isso. Jogando Neymar. Lá na frente, Neymar. Manda! Manda, Neymar! Olha! Pera aí tio, cai não Oh não Rapaziada, 1x0 só, não tô curtindo hein Oh meu Deus Dá pra fazer mais um, dá pra fazer mais um de boa Sim Peraí, tem, que, tem que tomar cuidado que contra-ataque esses caras É do mal às vezes hein Ó, oh, já liga aqui Ó, oh, olha, olha esse toque, se liga Que merda ah. Pera aí tio, pera aí, cadê o que eu te ensinei Passe zero pra ser de profundidade no meio profissional hein Oh Beleza, é nossa. Agora vai rolar. Tia. ó, toca aqui. Já manda no Casemilson. É Já abre pro William. Isso, William. De boa. Ó, toque e Essa aqui é jogada, ó, infiltração, ó. Respirou, tia. Respirou. Manda nele de novo. Isso. Vai, William. É só, é só bater agora, tia. Jesus. É seu, oh, Jesus. Ó, gol. Vai, vai, vai, vai, Rapaziada, final do jogo tem que, tomar, tem que ficar ligado com o Brasil, hein? Brasil, no final do jogo, ele sempre marca 2 a 0 Vamos se ligar. Comemoração altamente profissional, hein? Ó, todo mundo curtindo. Vai lá alto churrasco ali no Brasil. Mesmo que todo mundo não tem dinheiro. Né? Vai matar umas vacas velha ali e fazer churrasco. Hein? Vamos se ligar, ó. Rola altamente desviado. o unha sobrou rebote. Ih, mandou pro fundo, hein? Rapaziada, se do jogo, não vai ser fácil. Vamos esperar um jogo assim, defensivamente, forte. Pelo menos fazendo uns golzinhos no final já será o suficiente. Rapaziada, é nossa, hein? Oh, Neymar! 2 a 0. Um gol de Gabriel Genilson e um gol de William. Vamos esperar e ver se você é do futuro. Espero que tenha acontecido esse resultado. Vai ser difícil, mais ou menos isso. Esse foi o primeiro gol. Escanteio do Neymar. Batida. Olha a classe do menino Jesus, tio. Deixou os caras todo pilantrado olhando um pra cara do outro. Ó, bateu com classe Neymar. A bola foi desviada no meio. E o garoto Jesus, ó, fingiu que nada aconteceu, tio. Ó, amigo, lá no fundo da rede, é nosso. E o segundo gol que saiu altamente de uma tabela. Ó, o William tocou pro Jesus, bateu a bola, desviou. O goleiro não conseguiu tirar. O William pegou o rebote e mandou pra dentro. É nosso, tio, 2x0. Rapaziada, temos aqui os resultados altamente impossíveis pra hoje, tio. A Alemanha vai jogar com o México, o jogo tá falando que o México vai meter 4x0. Suíça meteu 4 x 1 na República da Coreia, é meio que possível. A Bélgica meteu só 1 a 0 no Paraná, meio que improvável. 2 a 0 na Inglaterra contra a Tunísia, é bem provável. 4 a 1 no Senegal, pode ser que acontece. Agora o Japão ganha é de 2 a 0 da Colômbia, também é meio possível. Rapaziada, vamos se ligar que a Alemanha levando 4 a 0 do México. O computador aqui, o jogo tá altamente louco, tio. Rapaziada, o que que acontece? Esse foi um, um gameplay bônus pro canal. Não sei se vai ter muita graça, futebol o Caverninha não é muito profissional, ele não joga quase nunca Mas ele tem as técnicas, porque o Caverninha é altamente treinado pra jogar qualquer tipo de jogo, vamos se ligar Se é a primeira vez que você está no canal do Caverninha, é bem-vindo à caverna E é mais ou menos isso, gente, eu... Normalmente o Caverninha não joga futebol, se você é fanático de futebol, você está no canal completamente errado Rapaziada, é mais ou menos isso, espero que o Brasil ganhe o jogo Estamos todos juntos na torcida. Com amor. Vamos se ligar, hein? A gente se vê na caverna. Rapaz, logo mais você vai ter um vídeo do canal de hoje também, tio. Esse aqui foi só um bônus. E é mais ou menos isso. Rapaziada, te vejo na próxima.